Então, eu tô começando agora, porque é, eu... Maíra me conhece bem. É, Maíra, pouco do que eu sei, aprendi muito com Maíra. Uh, então... então, Mas foi professora nossa. Então, assim, eu quero, tô escolhendo pessoas que, que tenham uh, um nível bom, adequado, para prestar um atendimento no nível que essas crianças precisam. Porque né eu brinco não é engano terapia é terapia de verdade, de verdade. Tá? É, então pode fazer lá no prédio da clínica lá na lá em Pinheiros ou em casa você avalia e manda alguém em casa exatamente fazer a intervenção, exatamente né? e aí de tá. tempos em tempos a gente reavalia porque aí eu quero acompanhar de perto essas crianças é um projeto ah. que eu tô tô tentando vou começar agora já no começo do ano tô ah. preparando a minha sala e tudo para isso tudo porque é muito importante, Maíra, que aquilo que as crianças aprendem na minha sala, que aquilo possa ser generalizado em casa. É. Então, para mim... Com certeza. É... Para nós, não, não, não adianta só a criança fazer lindo na minha sala e chega em casa, Sim. ela não, não é capaz de fazer metade. Ela e continua alerta. errando nas posturas, fazendo Exatamente. errado. É. E uma... hum. e como é que faz para as pessoas te acharem assim? Podem mandar uma mensagem lá para a clínica e a Karina manda seu telefone? Você pode dar Sim, seu ou... telefone? Sim, posso dar meu telefone, posso passar para vocês. Podem entrar em contato comigo pelo Instagram. Eu acho que é legal, Má, porque tem muita criança precisando bem, de ajuda nisso. O bem. seu Instagram é só entrar aqui no, no nome da Marcela e adicionar ela aqui no Instagram, que daí você vai olhar as mensagens, né, inbox depois. Isso. Com certeza tá. eu vou, respo, vou procurar responder todas. Tá, eu desativei é. os comentários porque os comentários ficam no seu rosto. Não. Então quem que tiver pergunta pode mandando aqui, Máscara, assim, se dá para explicar a diferença entre dispraxia e apraxia. Então, esse diz e esse a, esses prefixos, diz, é, quer dizer que é alterado. A quer dizer ausência. Não tem, né? Uhum. Não tem. Então, e praxis? E praxis é, é o conjunto do movimento organizado para realizar alguma função, né? Aí. Então, organização do movimento. Então, a criança, não, é muito difícil você dizer que uma criança, assim, pelo que eu sei, tá? Quer dizer que uma criança é a prática totalmente para o movimento, porque é, alguma coisa, a não ser que ela tenha uma lesão muito severa, ela, pelo menos o, o, a primeira infan, o primeiro ano, que é passar da posição deitado para em pé, ela vai ter, porque isso é uma programação é, inata do, do, do ser, certo? Depois é que as crianças vão ganhando as outras habilidades. Então... É, é, o, tanto é que há uma, também há uma diferença entre dispraxia e transtorno global do desenvolvimento. O transtorno global é uma nómina mais americana e tá, dispraxia tá. é uma nómina mais europeia. A dispraxia, tá. em geral, leva em conta os transtornos sensoriais que estão afetando esse movimento, e o transtorno global, eles não levam em conta a questão sensorial, tá? Eles não levam em conta. Tá. E que também eu gostaria de falar que a primeira infância, o que acontece? O bebê, as pessoas sempre me perguntam, mas dá para ver isso quando eles são bebês? Cada vez mais as pessoas estão avaliando, como você falou, pelos baby né? Pela avaliação dos irmãos dos autistas, fazendo avaliação nas crianças, nos bebês, que eles já começam a mostrar alguns sinais... É... Na, quando eles são bebezinhos. Então, eles falam na dificuldade de ficar de prono, que isso é muito importante, tá? As crianças que têm dificuldade de ficar de barriga para baixo, isso é um sinal importante. Crianças que têm dificuldade em ficar sentadas, tá? Crianças mesmo, quando estão brincando, você observa eles brincando de barriguinha para cima, que você vê que eles é uma, há uma dificuldade do encontro na linha média deles de tocarem as mãos e o próprio corpo, então são alguns sinais que eles estão antevendo que parece que já tem alguma ligação com que depois quando reavaliam essa criança essa criança que tem essa dificuldade quando é bebê também parece que que tem uma ligação com o espectro. Tá, a Marcela me ajudou muito.